Acabei de terminar um vlog e já tô começando outro. Então, hoje é quinta-feira e eu tô testando um produto que veio na Glambox, que eu até comentei. Ah, que todo mundo gosta muito, todo mundo fala super bem, que tarará. E eu não tinha nenhum, nenhuma expectativa de testar esse produto, eu jamais compraria ele uh, por iniciativa própria. Mas veio na Glambox, então eu comecei a testar. Ele é o Bumbum Care, que é um queridinho da internet, todo mundo ama esse creme, todo mundo fala super bem dele. Veio na minha box. aí esses dias eu pensei, ah, vou testar, vou passar pra ver o que vai acontecer, se vai fazer algum efeito, se eu vou sentir alguma coisa diferente. Porque supostamente ele é pra deixar a pele mais firme, ou, pra deixar o bumbum mais durinho e para deixar a aparência de. E, é, e pra melhorar a aparência de estrias e celulite. Comecei a usar, já é o segundo, vai ser o terceiro dia, acho que eu tô usando, vai ser o segundo dia que eu tô usando, e ontem quando eu passei, eu botei na mão e passei na perna, eu passei na coxa, né, pra ver se apinicasse, se eu senti alguma coisa. Quando eu olhei a minha mão, eu tava igual a Globeleza, a minha mão tava puro glitter. E não é, ai, ah, nossa, fica um shimmer, que shimmer é quando é purpurina, que é um pozinho colorido, brilhoso. Isso não, é glitter, porque tu vê as partículas de brilho do negócio. É bizarro. Eu vou pegar ele lá, eu vou passar na minha mão pra mostrar pra vocês. E fica muito brilho, fica tipo assim, glitter, sabe? Ai, ah, eu tava, tava conversando ontem com o Beto sobre isso, eu falei... Óbvio que as pessoas vão achar que vão passar isso e vai melhorar a aparência da pele, porque o brilho vai tapear os buracos ali da estria, as imperfeições da, da celulite, então vai ficar uniforme a pele para quem olhar de longe. Mas a gente olhando assim de perto, pegar a perna e olhar, tu vê os glitters colados na perna, a minha legging ficou puro glitter. E eu não tô zoando, eu pego a perna dela e eu faço assim, e ela brilha inteirinha. A gente tava rindo muito ontem por causa disso, mas consigo usando, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Acho muito difícil, porque pelo que eu olhei na internet, a fórmula dele não tem nada, além de ser um creme hidratante comum. Mas tô usando, vou manter o teste pra ver o que, que vai acontecer. E... Mas foi engraçado, e é engraçado toda vez que eu passo, que eu olho pra mão e fico, tipo, tipo, brincando, assim, com a mão pra ver o glitter. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Trouxe vocês pro banheiro, vou pegar pra mostrar pra vocês. É esse aqui que eu tô testando, que é o Bumbum Care da Bee Beauty. E aí, deixa eu passar aqui, peraí, deixa eu tirar a minha aliança pra não melar, melar todo o meu dedo. Ele tem um cheirinho bem gostoso, bem gostoso mesmo, e até meio mentolado, assim. Eu achei que por ele ter esse perfume mentolado, ele ia dar mais a impressão de que arde, de que ele pinica, mas eu não senti nada, e eu passei, tipo assim, aqui em toda a barriga, pra baixo e na coxa inteira, e eu não senti nada, e eu passei bastante, ó, olha isso, Tipo assim, é glitter, puro puro, puro glitter. Na é minha mão que eu usei pra aplicar. Aí ó, tu passa isso aqui na bunda, aí tu mexe, conforme tu mexe, fica brilhoso, porque, cara, é glitter puro, não é porque a pele tá bonita, sedosa, nada disso, é porque é glitter mesmo. gente não sei, tô usando na embalagem aqui não diz nada demais peraí que vou lavar minha mão enfim, não sei se vai funcionar se não vai vou aguardar aqui não sei o que, que vai dar mas Vou... Pera, deixa eu apagar a luz, que eu deixei ligada. Dei Tinha uma lagartixa aqui, eu assustei ela pra ela se esconder. Eu não sei onde é que ela foi. Porque eu não gosto de matar lagartixa, porque lagartixa come barata. Então eu deixo as lagartixas, tenho um tratado de paz com elas, eu deixo. E só que eu tenho que assustar elas pra elas não ficarem no meio da casa, pra minha mãe não matar. Então, acabei de fazer isso, assustei uma lagartixa ali pra... Pra ela se esconder. E, eu não falei, acho, mas... O verão, pra mim, é a pior parte de hidratar as unhas. Tanto que eu tô com elas super curtinhas. Tipo assim, tá no sabuguinho. Eu só não lixei mais, porque de fato, tava... É a partir de onde ela é colada. Então, não tinha como lixar mais que isso. Que dói, né? E é até ruim ficar descolar a unha do sabugo faz mal. Então tá super curtinha, pintei, porque eu vou viajar, e aí eu não queria ir com a unha sem pintar, e para passar mais tempo ainda sem pintar. O que que acontece? O esmalte, ele não fortalece a unha, mas ele protege a unha das outras coisas que a gente tem contato durante o dia. Então, por exemplo, do sabão de lavar louça, de, do sabonete, de coisas que a gente usa no dia a dia, de produtos de cabelo, então, estar com o esmalte faz com que seja mais fácil da unha se proteger, se manter intacta, viva não, porque a unha é tecido morto, mas intacta, e é por isso que a gente tem a impressão de que quando a gente está de unha pintada, ela cresce mais, e de fato ela cresce, porque ela está protegida, então ela não precisa ficar sofrendo o estresse daqueles componentes ali, entrando em contato com ela, e aí ela cresce, senão ela teria quebrado, ela teria escamado, e a minha unha tava escamando muito. Eu tenho uma unha em específico, essa aqui, que ela escama demais. Eu não sei porquê, talvez seja porque é a mão que eu, que eu mais uso, né, eu sou destra, e é o, o, o dedo que eu uso para apoiar a caneta, então fica forçando a unha contra, e eu sinto isso, óbvio, mas eu não consigo escrever de outro jeito. Então, acho que por todos esses fatores, ela é sempre a unha que menos cresce, e aqui mais de escama. Então, estavam todas meio tortinhas, assim, desiguais. E tava começando a me incomodar. Normalmente, quando é uma só, tipo, é só essa aqui que é a problemática mesmo. Ou tem alguma que eu quebrei sem querer. Não me incomoda tanto. Mas aqui tava todas, cada uma de um tamanho. Então, eu peguei, enchei todas bem curtinhas, quadradinha. Quando ela tá bem curta, eu gosto mais quadrada. Quando ela tá comprida, eu prefiro redonda. Eu cortei e agora pintei com esse rosinha. Eu tô amando as cores da coleção da Anitta, da Show Pandemia, acho. E porque elas são todas pastel, elas pigmentam bem, elas secam rápido e elas são cores realmente bonitinhas, assim. Então eu tô, cada vez que eu vou pintar assim, que eu preciso ser rápida pra pintar, tipo, sobrou 5 minutos do meu dia, que foi o que aconteceu nesse caso. Eu vou lá, pego qualquer esmalte dessa coleção, passo rapidinho e tá tudo certo, tá pronto. Então fica bonitinho e acaba protegendo, então é uma dica, se tua unha tá fraca, tu tem costume de pintar e tá aí sem pintar e tá, tá sentindo que tá quebrando muito, volta a pintar. Unha não é tecido vivo, ela não respira, então não precisa ficar, ai, mas tem que deixar respirar, não precisa. A única coisa que acontece é que alguns esmaltes mancham a unha, então ela vai ficar mais amarela ou vai ficar vermelha, vai depender da cor do esmalte que tu tá usando. Mas unha não respira, porque ela não tem mais a camada de proteção, principalmente quem pinta sempre como eu. Então, é importante que ela esteja pintada para se manter protegida, para se manter grande, para se manter saudável. Então, é isso. Agora eu vou voltar, vou editar o vlog que é o anterior a esse, porque hoje é quinta, tem que entrar um vlog no canal, então eu vou lá editar ele e esperar o Beto pra gente entrar Arrumei e nem mostrei, porque eu fiquei indo pra lá e pra cá nessa casa quase, sei lá, duas horas. Então, arrumei tá tudo aqui, as nossas coisas da praia, que eu falei que eu ia arrumar. Lá é a roupa que... opa, lá é a roupa que a gente vai. E sim, eu vou levar uma jaqueta jeans, porque eu sou friorenta e lá faz frio e a gente vai de ônibus. Então, o ar do ônibus também é gelado. Aqui tem coisas que eu ainda vou enfiar nos buracos do que sobrar aqui nas mochilas. Essa mochila aqui é... Toalha de banho, roupa de cama e vai duas almofadas que serão nossos travesseiros também. E se sobrar espaço, os chinelos. Aqui vai, aqui em cima tem essa toalhinha, tem a bolsinha das máscaras. Aqui tem dois saquinhos plásticos, um pra roupa suja e um pros chinelos pra eu botar amanhã antes de sair. E aqui tem nossas roupas, aqui tem minha bolsinha pra usar lá, pra não precisar ficar saindo com as coisas na mão. E eu separo assim, a gente leva tudo junto na mesma mochila, desde sempre, zero problemas. Aí, deixa eu botar de volta aqui minha, minha coisica. Aí, aqui, eu separei uma bolsinha de remédios, meu leve cartão de vacinação, que eu não vou levar. Eu vou levar o certificado impresso e no celular, então eu não vou levar esse aqui. Porque esse aqui depois a gente precisa levar no posto, né? Então, não quero estragar ele nem perder. Carteira, carregadores, necessaire de corpo, digamos assim. Então, tem calamina, protetor solar, hidratante, hidratante labial, uh, coisas de, tipo assim, ah, band-aid, grampo de cabelo, essas coisas. E aqui tem a necessaire de banheiro. Então, tem pasta de dente, shampoo, sabonete... Vai ter as escovas de dente, e aí essa aqui é a que a gente leva pro banheiro, porque se molhar não tem problema, ela é de plástico. E é isso, ali já tem as máscaras também que a gente vai usar, e as roupas minhas e, minha e do Beto para botar amanhã de manhã. Como a gente vai sair muito cedo, e eu tô cansada, então eu já deixei tudo arrumado, para tipo assim, faltar o mínimo. No chão eu deixei já a lista pronta de tudo que eu botei na, na mochila aí sempre que for preciso eu venho aqui e desmarco e vou marcando tudo de novo tô levando três mudas de roupa pra cada um de nós porque se precisasse, sujar, como é praia, pode ser que a gente vá mais de uma vez por dia na, lá na beira então acaba que se suja e aí tem uma muda extra e casaco eu tô levando pra mim e pro Beto eu tô levando manga comprida e maga curta porque de noite é muito frio então, eu tô levando essas peças extras, mas assim, são tudo coisas que são pequenininhas, sabe? Então, não ocupam muito espaço. Então, para mim, perto é, tranquilamente uma mochila. A gente só tá levando mais uma por causa das roupas de cama, toalha de banho, são coisas que acabam ocupando um pouco mais de espaço. E como é ônibus, as mochilas a gente consegue botar no nosso pé, na frente do assento. A gente odeia ter que botar embaixo. A não ser óbvio que, tipo assim, ah, se fosse uma mala de viagem pequenininha que a gente coloca embaixo e é só ela que a gente tá levando, não fica com mais nada, tipo, separado. Aí não tem problema, mas como a gente tá levando mochila, aí vai levar ainda mais uma mala de mão, digamos. É muita coisa pra carregar e eu me nego. E o Beto também não pilha. Então, a gente vai só com mochila mesmo e dá tudo certo. Eu acho tranquilaço, assim. A gente já foi para praia outras vezes com essa mesma configuração. A gente vai para Novo Hamburgo quando vai para lá também assim. E para nós funciona super, então... É isso, não vou nem lavar bolsa, minha bolsa grande, nada, até porque... Não precisa, né? Como nós acordamos muito cedo para pegar o ônibus, a gente acabou tomando café da manhã já na rodoviária mesmo. E aí, depois do café a gente já foi pro ônibus, ele já tava lá. E a gente saiu, a gente acabou pegando um pouquinho de garrafamento na saída de Porto Alegre, mas nada absurdo, nada que não fosse esperado, é, normalmente acontece isso mesmo em feriados. E a gente passou pelos cataventos e eles estavam ligados é um parque de energia eólica que fica em Osório. Quando estava chegando no nosso destino, o ônibus começou a apitar. Ele esquentou demais porque uma mangueira furou. Então a gente parou no meio do nada e teve que esperar o meu sogro ir lá buscar a gente. E essa é a Bu, a princesinha da casa. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo. Um beijo tchau!